Bom, primeiramente, se você nunca viu programação na vida, fique tranquilo, pois aqui a base é muito boa e vai te ajudar a ser um bom desenvolvedor no futuro, você vai aprender várias coisas por aqui. Além disso, a gente tem uma forte interação com o mercado, e tivemos empresas parceiras como IBM e a Microsoft nos por aqui. Com isso, vocês vão se tornar um profissional extremamente internacionalizado, com grandes informações sobre linguagem de programação, é, uma calculação em fazer com que você se torne cada vez mais destacável né, no meio do mercado, e isso já é o diferencial que a gente tem. Então venha fazer parte da nossa equipe, se torna um venha! Você sabia que a procura de profissionais de ADS continua em alta no mercado de trabalho? Analisar, projetar, documentar, implantar sistemas, são algumas funções que esse profissional executa. Mais informações no site da FATEC, não vá perder essa oportunidade.